Olá, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Burjac, muito bem-vindo ao canal do Burjac, o bjkburjac.com.br, seu lugar de ensino, discipulado e capacitação bíblica. Se você ainda não assinou o nosso canal, por favor, assine o canal, claro, se você quiser, e dê um joinha, porque o algoritmo do YouTube, ele é cego para os teólogos. Vamos lá. Hoje quero falar com você sobre Lucas 12. Aliás, não Lucas 12 todo. É uma pequena introdução, porque nós estamos trabalhando esse tema na nossa lista de distribuição do WhatsApp. Ué, como é que eu faço para participar dessa lista? Está o link aí embaixo, é de graça, é só mandar um oi, Jacques, quero participar dessa lista e você vai receber os estudos sobre Lucas 12. A perspectiva de Lucas 12 é uma perspectiva escatológica. Hoje eu vou fazer uma pequena introdução para você, para você entender como esse texto pode nos ajudar a mudar de vida ou pelo menos adequar a nossa vida a uma perspectiva mais aproximada daquilo que Jesus quer, claro, que a gente vai caminhar isso ao longo da vida, como o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3, ainda não cheguei, pretendo chegar, estou lançando fora e estou agregando coisas que podem me ajudar, jogando fora as que me atrapalham e colocando coisas que podem me ajudar a ser mais parecido com Jesus. Então vamos lá. Para começar a entender Lucas 12, você tem que ler o início e o fim. Ah, Não, é sério, você precisa ler. Ah, Jesus, ele fala sobre, ele, primeiro ele está, ele eh, o contexto desse texto é que ele está abraçado, ele está ele tá tomado de uma multidão que não o deixa em paz. Ele está tá envolvido com muita gente aqui, tá apertado tal, aquela coisa toda, e ele sai à parte e fala com os discípulos, olha, cuidado com o fermento, dos fariseus, que é a hipocrisia Guarda aí Cuidado com o fermento dos fariseus Que é a hipocrisia Ele está dizendo que há um estilo de vida que, que os fariseus escolheram viver Que não é um estilo de vida Que é adequado Aos filhos e filhas de Deus Guarda isso aí Isso está no início do capítulo No final do capítulo, lá no verso 57 Ele diz o seguinte Ele conta uma parábola Aliás, é... é são três, três parábolas que, que ele conta aqui, mas a última é muito interessante, que ele diz o seguinte, ó por que, que vocês não decidem por si mesmos o que é certo? É uma pergunta. Aí ele conta, quando você e seu adversário estiverem indo para o tribunal, o tribunal é certo, vocês estão indo, a você e alguém que você está pelejando contra. Você entrou na justiça contra alguém, alguém entrou na justiça contra você e vocês vão a um terceiro para o julgamento, então o julgamento é certo. E ele diz, por que, que no meio do caminho vocês não resolvem a situação para que cheguem a um acordo, para não ser necessário que um ou outro seja condenado, seja preso e pague pela pena até o fim. Bom, essas duas advertências são uma ponta de cá, a outra ponta de cá das advertências. E é interessante, no início e no final do capítulo, por quê? Porque ele diz, esse estilo de vida que vocês escolheram, ou que eu advirto que vocês não escolham, que é o estilo de vida dos fariseus, pode ser, pode ser ainda, esse estilo de vida pode ser ainda mudado. Ou seja, é, você pode mudar esse estilo de vida enquanto ainda não veio o julgamento. O que Jesus diz é, Mude de vida enquanto ainda é tempo. Mude de vida enquanto ainda é tempo. Por que mudar de vida enquanto é tempo? No meio, no miolo disso tudo, do versículo 1 até esse último que a gente leu aqui, que é o versículo 59 desse capítulo, nós temos uma sequência de a de ditos de Jesus que Lucas de uma forma muito magistral, de uma forma muito, muito, muito inteligente, ele coloca dentro de um mesmo contexto. Vai falar de dinheiro, vai falar da hipocrisia, vai falar do estilo de vida em que Jesus é escondido na sua vida, né? você é o verdadeiro agente secreto da fé, ninguém sabe a respeito da sua fé, fala da ansiedade, Fala da forma como nós tratamos as nossas coisas e como nós, em onde nós colocamos o nosso coração. Ou seja, a vida. O que ocorre nos 20, nas 24 horas que você vive. Parte dela você passa dormindo. Algumas pessoas não dormem quase nada, mas parte dela você passa dormindo. Mas a parte que você passa acordado, no que você está focado? E é essa advertência que nós encontramos aqui no texto de Lucas. Onde você tem colocado o foco da sua vida. Onde? E Jesus adverte no início e no fim. E eu acho interessante, porque ele diz, olha, há um estilo de vida que você tem que abandonar. E esse estilo de vida que você tem que abandonar tem que ser agora, porque ainda estamos no trajeto para o julgamento. O julgamento ainda é algo futuro. Então você pode entrar em acordo com Deus, você pode entrar em acordo com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo agora, e mudar o seu estilo de vida, mudar as suas prioridades. Já parou para pensar? De onde surge tanta ansiedade no seu coração? De onde surge tanta, tanta angústia do seu coração? Tiago nos lembra que boa parte do que nós passamos é fruto daqui, das nossas decisões que são muitas vezes equivocadas. Como é que você toma as suas decisões? Com que padrão você tem tomado as suas decisões? com o um padrão divino, ou seja, levando em consideração aquilo que Deus deseja que você faça ou aquilo que Deus deseja que você faça e viva? Ou você tem tomado suas decisões a partir do seu estômago, a partir das suas inquietações ou das suas carências? Eu queria lembrar você que às vezes a gente esquece. O jardim, ou seja, a goiaba, foi criada antes do seu estômago. Então o seu estômago foi criado sob demanda, ou seja, existe o um produto e o seu estômago foi criado sob demanda. Não é que o seu estômago primeiro foi criado e então Deus criou a demanda para suprir o seu estômago. As nossas, as nossas, ah, aquilo que nós necessitamos, as nossas necessidades foram supridas antes mesmo de nós existirmos. Então onde repousa o medo de viver? Onde repousa a angústia para viver? Onde repousa essa sua inquietação? Por que, que você não tem dormido? Por que, que você não consegue ver as coisas com outra perspectiva? Por que, que tudo te sufoca? Por que, que tudo te angustia? Talvez a resposta seja porque você decidiu viver como um fariseu. Talvez a resposta seja porque você ainda não consertou a sua vida com Jesus. Não estou dizendo que você é um fariseu, uma fariseia. Eu não estou dizendo que você não tem uma vida consertada com Jesus porque a ansiedade está aí. Pode ser outras causas. Eu estou dizendo que isso é uma possibilidade. E se tratando de possibilidades, a gente vai eliminando para até então chegarmos à causa. Talvez essa seja a causa. Você não tem vivido uma vida de acordo com o que Jesus pediu para você viver. Eu mesmo sou vítima disso. Muitas vezes... Eu olho para a minha agenda e vejo, não tenho dado prioridade para Jesus, ou as coisas que Jesus me mandou fazer. Se eu, sei, se eu faço a conta, por exemplo, uma equação muito simples. O dia, Jesus me disse, você tem um dia para viver de cada vez. Você não vive dois dias de uma vez, você não vive três dias de uma vez. Você vive um dia de cada vez. Ele disse a cada dia. E ele disse que nesse a cada dia existe uma parcela de angústia desse dia, ou de mal que vem nesse dia. E é para eu viver de cada, cada a cada vez as angústias desse dia. E ele me disse que é nesse dia, nesse dia, que eu devo viver na expectativa da sua volta. Eu não vivo a sua expectativa da sua volta para amanhã. Eu vivo na expectativa da sua volta agora, por exemplo, nesse exato momento. Não, não, não estou nenhuma trombeta ainda. Então, eu vivo aqui nessa expectativa. Mas onde é isso ocorre? Aqui. Num dia. Então, a cada dia o seu próprio mal, a cada dia a sua própria esperança. E é no dia que eu tenho que eu tenho que cumprir tudo aquilo que ele me pediu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Disso dependem as leis dos profetas. É nesse dia que eu tenho que cumprir Mateus capítulo 28, anunciar o Cristo, ensinar o Cristo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nesse dia. Que Jesus caminha comigo. É nesse dia que o meu pastor, o nosso pastor, ele nos pastoreia. E nos leva ao pasto, à sombra, à água. É nesse dia que o vale da sombra da morte aparece. São no dia, ou seja, no dia é que as coisas acontecem. Eu espero em Deus, em Cristo Jesus, que você possa se libertar da angústia do dia posterior. E que, urgentemente, você não se deixe levar pela hipocrisia dos fariseus e nem tampouco perca a oportunidade de, durante ainda a jornada ao juízo, se arrepender. Deus seja contigo e a gente vê no próximo vídeo. Um grande abraço do Buja. Se você chegou até o final do vídeo, lá no link, aqui no link, manda, manda um oi. Oi, que quero receber esse estudo bíblico. Assina o canal. Por favor, indica outras pessoas, marque seu amigo, compartilhe o vídeo, faça essa coisa chegar mais longe, porque o YouTube não vai ajudar os teólogos. Creia nisso, o YouTube não quer propagar religião, não quer propagar o cristianismo, não quer propagar a nossa fé. Ele trabalha contra nós. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de preguiça, todo espírito de inatividade e esta ansiedade que agora está aí no teu coração. Que Deus te guie e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um grande abraço do Buja. A gente se vê no próximo vídeo.